Hello, hello, semana lucrativa número 41, um espaço onde comentamos os principais eventos que ao longo da semana poderão ter impactado no meu portfólio, o teu portfólio, o portfólio dos restantes investidores à volta do globo e também aqueles resultados financeiros das principais empresas cotadas em bolso. E esta semana trazemos já uma primeira semana para o trimestre mais, uh, preenchida, mais preenchida, por isso vamos a isso que temos aqui alguns resultados muito interessantes, principalmente do ponto de vista financeiro. Vamos a isso. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quanto se deve comprá-la?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 A inflação continua a fazer -se sentir em todo o mundo, só nos Estados Unidos já, já sobe outra vez 0.4% em setembro e a subida anual já é de 5.4%, por isso a inflação continua, os preços ao consumidor uh, aumentaram e, e realmente liderou também aqui a componente da energia e da alimentação que, que apresentaram grandes uh, ganhos em termos de preços e isso no panorama geral acaba por aumentar os preços. Mas também salientar, por exemplo, que o preço da gasolina acaba por aumentar 42% este ano e, e por isso não é só em Portugal, mas também nos Estados Unidos o, os preços estão a aumentar consideravelmente, mesmo o preço do, dos bens de consumo alimentar também tem vindo a subir, por exemplo, o preço da carne a subir 3.3% em setembro, 12.6%. Uh, ano após ano e por isso vários itens foram aumentando ao longo do último ano, a inflação está aí para ficar. Tivemos a informação da FED, da Reserva Federal Norte-Americana, a dizer que vai começar a diminuir a compra de ativos, vai começar por reduzir cerca de 10 bilhões de dólares em obrigações de tesouro, em bilhetes de tesouro, e 5 bilhões em mortgage-backed securities. Por isso, aqui alguns membros já tinham vindo uh, a dizer que, que era importante diminuir a compra de ativos para uh, rebalancear agora o, o balanço financeiro da Reserva Federal e, e há alguns membros que estão preocupados com a parte da inflação que, que temem que fique acima dos 2%, daquela meta dos 2% tão ambicionada pelos bancos centrais e que isso possa causar impactos mais severos na economia, ok? Depois tivemos o Fundo Monetário Internacional a cortar as perspectivas de crescimento para a economia global, okay? aqui um, a apresentar de, era 6% a previsão anterior, agora passa a ser 5.9% para o ano de 2021, ainda assim bons números, mas que uh, não darão para recuperar totalmente do, do que aconteceu em 2020, mas uh, alguns números mais interessantes também a aparecer aqui na, pelo, pelo Fundo Monetário Internacional e também aqui as preocupações com a inflação uma vez mais a virem ao de cima, embora já sabemos que as grandes empresas, <risos> quer que a inflação esteja em alta ou não, vão continuar a lucrar e isso é bom para os nossos investimentos. Mas continuamos aqui com... O fundo de investimento mundial a rever o PIB português para 4,4% em 2021 e 5,1% em 2022, indicadores mais abaixo, ligeiramente mais abaixo do que aquilo que nós por cá temos vindo a prever, que o governo tem vindo a prever, que o INE tem vindo a prever, etc., como já te apresentei noutras semanas lucrativas, mas também aqui o Fundo Monetário Internacional a prever um, um crescimento interessante para Portugal, embora embora mais lento do que a média do euro, ok? E isso sim deveria preocupar os nossos líderes políticos, porque é, realmente estamos a ficar na cauda da Europa e nós não queremos isso, e, e, e lembrar que o tombo em 2020 foi de 8.4%, isto quer dizer que a nossa economia precisaria de crescer 10% ou mais para recuperar, só para ficar no break-even, ok? Por isso o crescer 3%, 4% num ano não ajuda ainda a recuperar para os níveis de 2019. Mas vamos a isso, Portugal. E depois temos a FITS a melhorar a perspectiva sobre os ratings de dois bancos em Portugal, o Banco Comercial Português e a Caixa Geral de Depósitos, que, que a, agência, a Agência de notação Financeira uh, tem vindo a melhorar as perspectivas de, de crédito para Portugal e para as principais entidades financeiras em Portugal. Por exemplo, no caso de, da Caixa Geral de, de Depósitos, aqui a notação financeira está agora em BB, o que é apenas um nível. Uh, abaixo daquilo que, que será a categoria mais interessante, seria a categoria de investimento de qualidade nos A's, ok? Mas o caminho está a ser feito. E também o BCP, que está com uma notação uh, mantida nos BB, uh, está estável, ok? O outlook passou de negativo para estável, e isso corresponde ao segundo nível a categoria de investimento especulativo, a que lhe chamam lixo. Embora os nomes não são muito agradáveis, ok? E depois tivemos a nossa Jerónimo Martins a atingir o um máximo de sempre as ações da, da retalhista atingiram o máximo esta semana, e já vão neste momento nos 19 euros e tal, e por isso isto é uma prova de que, ao contrário do que alguns gurus das finanças por aí dizem que o PSI 20 não, não tem oportunidade e não, não vale a pena, etc., isto só mostra que quando bem investido as, as empresas até nos podem proporcionar coisas muito interessantes. Por exemplo, se tu vires aqui nos últimos cinco anos, quem esteve a comprar aqui em 2018, que foi o meu caso, acabou por conseguir rentabilidades muito, muito interessantes. Mesmo quem eh, conseguiu ao longo, no início deste ano, eh, andar a comprar aqui, mesmo que não tenha sido nos mínimos, está com rentabilidades muito interessantes, por isso sim, a Bolsa Portuguesa também oferece oportunidades, como sempre é preciso é saber quando e onde investir, ok? E ao longo da história das empresas há sempre momentos onde as oportunidades surgem, ok? Aqui nós, Jerónimo Martins, 2008-2009, 2014-2015, fins de 2018 e inícios de 2021 foram boas oportunidades como se está a ver agora e a empresa continua agora a subir por aí fora e do lado da Disney tivemos aqui um, uma, uma informação de que poderá vir a fazer a spin-off da ESPN que é uma rede de televisão mais clássica e que sinceramente até é bom que a Disney o faça porque esta, esta é uma, uma estratégia da Disney, passa agora por ir para o streaming e por isso este é um, é um segmento que, não, que vai acabar por retardar essa um, alocação para o streaming. É, isto é, te, te, é televisão clássica e por isso acho que fazem muito bem em, em fazer a spin-off desta empresa. Ok? Quanto a resultados trimestrais, já começamos estas semanas que vão ser mais preenchidas de resultados, por isso prepara-te daqui para a frente, durante o próximo mês, nas e meio vão ser semanas preenchidas, e esta semana foi ótima do ponto de vista do, dos bancos, temos aqui várias entidades bancárias a reportar resultados, mas começamos primeiro pelo setor mais cíclico, com uma da aviação, a Delta Airlines. Delta Airlines com receitas a cair 27% face a 2019 para os 9.1 bilhões de dólares, por isso a empresa da aviação continua aqui a passar dificuldades, lucro líquido a cair 19% também face a 2019 para 1.2 bilhões de dólares, e apesar que os voos internacionais têm melhorado um bocadinho aqui as perspectivas, a verdade é que o aumento de custos com os combustíveis mais recentes tem prejudicado as contas. Depois, passando aqui para a restauração, tivemos a Domino's Pisa, com receitas a aumentar em 3% para os 997 milhões de dólares no trimestre, está quase a atingir 1 bilhão para o trimestre, vendas comparáveis nos Estados Unidos diminuíram quase 2%, mas internacionalmente aumentaram quase 9%. O lucro líquido aumentou 21%, 0.45% para os 120 milhões de dólares, por isso bons números para a Domino's Pisa. No setor, no setor dos semicondutores tivemos a TSMC, a Taiwan Semiconductor, com receitas a aumentar 22.6% face ao mesmo período do ano passado para 414.6 milhões de New Taiwan Dollars, e o lucro líquido também aumentar por 13.8% para os 156 milhões de de uh, New Taiwan Dollars, assim que se chama. E um, o segmento de Internet of Things e de smartphones foi, foram os que mais contribuíram, ambos a crescer a dois dígitos, o, o smartphones 15% e o, o segmento IoT mais de 20%, ok? Free Cash Flow aumenta a 43% para 130 milhões de New Taiwan Dollars, por isso a empresa a estourar completamente com as perspetivas analistas e a crescer a dois dígitos para onde quer que se olhe, é absolutamente fenomenal. E quanto à indústria financeira? Tivemos aqui vários bancos a reportar resultados, Começamos aqui pela banca de investimento, em que tivemos a Morgan Stanley com receitas de 14,8 bilhões de dólares, um aumento de 26% face ao ano passado. Lucro líquido nos 3,7 bilhões de dólares é um aumento de 17%, também face ao período do ano passado. São as receitas com o investment banking que subiram 57%, ok? E, e no segmento do wealth, man, wealth management, as receitas também aumentaram 28%, com as comissões praticadas a praticamente dobrar, por isso já se está a ver que estes são segmentos muito interessantes quando os bancos estão mais alocados à banca de investimento. Goldman Sachs foi para o mesmo caminho, receitas trimestrais 13.61 bilhões de dólares e lucros de 5.38 bilhões de dólares. Já esperam os resultados recordes obtidos no ano anterior, ok? Novos recordes também a nível do aconselhamento financeiro e no campo das fusões e aquisições, o Goldman Sachs está sempre à frente disto e tirando o segmento de asset management, todos os outros cresceram a dois dígitos. Só o investment banking praticamente duplicou as suas receitas, por isso estamos a ver que estes são segmentos muito interessantes para os bancos estarem. Agora vamos aqui para os quatro grandes bancos, os quatro bancos clássicos nos Estados Unidos, começamos o Wells Fargo, com as receitas a terem caído 2% no trimestre para 18.8 bilhões de dólares, o lucro líquido é nos 5.1 bilhões de dólares, o que é um aumento de 59% face ao no período do ano passado, sobretudo devido à libertação de reservas que tinha sido anteriormente providenciadas para possíveis perdas com os, os créditos que, que as empresas não pagariam. Mas depois aqui tivemos os empréstimos a diminuírem de cerca de 8% para 854 bilhões de dólares e os depósitos a subirem 4% para 1.5 trilhões de dólares. O banco também aumentou ainda o seu valor de dividendo para os 20 cêntimos. Banco of America com receitas a aumentar 12% para 22.8 bilhões de dólares, Lucros líquidos aumentaram em 57% para os 7,7 bilhões de dólares. Os valores de créditos irrecuperáveis estão próximos dos mínimos dos últimos 50 anos. Isto é muito bom para o banco, ok? Mostra a grande resiliência da banca americana e principalmente aqui do Bank of America. Depósitos também aumentaram em 15% face ao um período do ano anterior para 1,9 trilhões de dólares. É impressionante, eu sei. Os depósitos não rendem, mas as pessoas continuam a aumentar os depósitos, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, e o banco também aumentou o dividendo no trimestre para os 21 cêntimos por ação. JP Morgan com receitas de 30.4 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de apenas de 1.3%, quase nada, é verdade, lucro líquido aqui de 11.7 bilhões de dólares, um aumento de 24% passa um período do ano passado, também aqui impactado pela libertação de reservas que tinham sido anteriormente reservadas para possíveis perdas com os créditos. Os empréstimos também aumentaram aqui 5% para cerca de 1 trilhão de dólares e os depósitos aumentaram em 19% para 2.4 trilhões de dólares. Depois tivemos o Citigroup com receitas a cair a cerca de 1% para 17.15 bilhões de dólares, lucro líquido subiu quase 48% para 4.6 bilhões de dólares, e aqui os resultados também impactados pela libertação de reservas, como já temos vindo a falar, mas também pelo aumento do, do, dos depósitos e, e os grandes resultados na banca de investimentos, bem como o maior número de comissões, que tudo isto no conjunto conseguiu fazer com que o Citigroup apresentasse grandes grandes resultados. A componente do equity market do, do segmento do institutional clients group aumentou 40% e as tendências com os créditos também melhoraram substancialmente com menos perdas e menos atrasos em todas as geografias e por isso a banca está bem e recomenda-se e, e passo a dizer que também o Citigroup continua a ser o banco subavaliado, como já estou a dizer, há um ano, ok? A primeira análise que fiz já foi há um ano e uh, o banco continua subavaliado. subavaliar. Passamos agora para os bancos mais pequeninos, aqui PNC Financial com receitas a subir 21.4% para 5.2 bilhões de dólares, Aqui também resultados impactados pelo aumento das comissões cobradas, lucros de, por outro lado a cair 3% para 1.5 bilhões de dólares, os empréstimos aumentaram 14% e os depósitos 13% e o banco passou o trimestre a consolidar a aquisição que tinha feito do banco BBVA USA, por isso o segmento do BBVA nos Estados Unidos, que, que tinha sido feito em junho e agora este trimestre foi de consolidação. Tem mais de 2.6 milhões de clientes e, e 9 mil funcionários e 600 balcões por consolidar, é isso que o PNC Financial tem feito no trimestre. E o S-Bank Corp com receitas a cair 1.2% para 5.9 bilhões de dólares, lucro líquido aumenta a 28% para os 2 bilhões de dólares, depósitos aumentarem aumentar 6.4% para 431.5 bilhões de dólares e os empréstimos a diminuir 4.6%. Para 296 bilhões de dólares. Qualidade dos créditos também melhorar em todas as frentes no US Bank Corp. E depois tivemos agora a grande entidade financeira gestora, maior gestora de ETFs do mundo, a BlackRock. A BlackRock com receitas trimestrais aumentarem 16% face ao mesmo período do ano passado. Para 5 bilhões de dólares, lucros aumentaram em 23% para 1,6 bilhões de dólares, a empresa não para de crescer e teve ainda entradas de dinheiro, net inflows, entradas de dinheiro dos clientes para a BlackRock, a comprarem ETFs, eh, em cerca de 98 bilhões de dólares. Por isso, mais um trimestre de recorde de net inflows, de entradas de dinheiro na entidade financeira. Ativos sobre gestão estão agora nos 9.46 trilhões de dólares, com T, ok? Trilhões. Depois, passando agora para o segmento mais da saúde, tivemos aqui uh, a Wal, Walgreens, Boot Alliance, que é uma cadeia de, de farmácias a reportar, receitas anuais de 132.5 bilhões de dólares, o que é um aumento de quase 9%, receitas com o segmento das farmácias a aumentar 5.5%, e com o segmento das prescrições 3.8%. Free cash flow aumentar 1.6% para 4.2 bilhões de dólares. E depois, por fim, tivemos aqui a seguradora na área da saúde, a United Health Group, com receitas a subir em 11% para 72.3 bilhões de dólares, lucros operacionais a subir em 28.7% para os 4.2 bilhões de dólares. Por esta semana é tudo, foram estes os grandes resultados da semana lucrativa número 41, para a semana espera-nos mais uma semana de grandes resultados, isto vai começar a apertar, e entretanto tenho a Masterclass de Finanças Lucrativas, começamos já no domingo dia 17 e vamos pela semana fora, ok? O evento principal, a Masterclass é dia 17 e 18, domingo e segunda-feira, começamos às 19h, Embora eu vou abrir aqui as salas, os minutinhos mais cedo, que é para as pessoas irem entrando e irem se acomodando, por isso, se ainda não te inscreveste, vai ficar o link aqui em baixo para que o faças, porque vai ser uma mega oportunidade para tu consolidar as tuas finanças pessoais, ok? Vamos falar sobre temas espetaculares e por isso vais querer estar presente, ok? Por isso, até lá. desejo te uma excelente semana lucrativa e espero acompanhar esta tua jornada ao longo da próxima semana, vai ser muito interessante, mais ligada aqui às finanças lucrativas, vamos a isso e até ao próximo episódio. Tchau, tchau!